Eu não estou exagerando. Essas coisas foram ditas para mim. Sadguru, as árvores ainda não nasceram. Eu disse, elas estão a caminho. Shiva está enviando. Após um período de dois a três anos, as temperaturas no ashram mudaram significativamente nos verões. Sadguru, ontem você falou sobre o que você fez nas montanhas Velangiri. Elas estavam completamente sem vegetação e você conseguiu aumentar a cobertura arbórea. Veja... Essa imagem está incorreta, o que você está dizendo. Elas estavam completamente descobertas, não estavam assim. Elas estavam desprovidas de todas as árvores grandes. Só havia bambu, árvores pequenas, plantas pequenas e arbustos por lá. Mas a terra ainda era muito rica, era como se fosse uma selva, com milhares de anos de solo, que permaneceu intocado. Mas, por causa do movimento de animais, todas essas árvores foram removidas num período de seis a oito anos, ou algo assim, nessa faixa, não mais do que isso. E por terem sido removidas nesse intervalo, danos consideráveis como erosão do solo ou pisoteamento de animais Ainda não tinham acontecido. Em certa medida, não aconteceu. Nada muito grave. Por isso, de muitas maneiras, foi uma bênção, pois nós chegamos no momento certo, percebemos isso e agimos de acordo. O problema é que até mesmo a maioria das pessoas que estavam envolvidas se esqueceu disso porque elas fizeram com tamanha perplexidade. Em 22 dias... Foram plantadas mais de 6 milhões de sementes, de duas em duas sementes. Uma coisa simples que fiz foi fazer um cone de metal. Eu simplesmente torci uma folha de metal, uma folha fina, transformei-a num cone forte desta forma e fixei num bastão de madeira. Um cone, porque ele entra facilmente. Uma coisa é não ser um cone totalmente pontiagudo e ter uma pequena abertura. Assim ele entra facilmente. E, sabe, se você fizer um buraco assim, um buraco cilíndrico, ele tende a se desfazer. Se você fizer assim e assim, tudo o que eles tinham que fazer era simplesmente espetar e espetar e seguir assim porque a terra estava úmida. E depois nós tínhamos as pessoas, sacos de areia, essas pessoas foram para lá e carregaram os sacos de areia para todo lado. Isso significa nossas pessoas mais emotivas chorando ao meu redor, Sadhguru? Por que é que estamos transportando tanta areia tão pesada montanha acima? O solo é tão fértil lá. Sabe, naquela época eu podia simplesmente dizer a elas, idiotas, simplesmente carreguem. Porque naquela época elas sabiam que eram idiotas. Agora todas elas estão um pouco mais iluminadas. Daí as pessoas que plantavam as sementes, na maioria mulheres cantando alguma canção genuína em Tamil, colocar sementes, colocar sementes e ir adiante. Daí eu dizia para todos os homens, coloquem um punhado de areia e sigam adiante. Eu disse, não cara, eu só coloquei areia. Porque se você colocar solo, o solo fica como se fosse um barro espesso. É cheio dessa coisa. Se um animal passar por cima, acabou tudo. A semente nunca vai brotar. Por isso colocamos areia. E por causa deste simples fato de colocarmos areia, um punhado de areia sobre cada semente, a brotação foi quase 100%. Porque havia água, havia umidade nessa coisa. A água sempre se infiltra. Onde quer que haja, baixa densidade. A areia tem baixa densidade em comparação com o solo. Por isso, naturalmente, ela vai atrair a água e vai manter a semente regada até ela precisar de mais água. E assim que criar raízes, é claro que ela saberá como fazer. Por isso, tivemos quase 100% de brotação. E depois disso, com os animais andando por tudo, talvez uns 10 a 15% delas talvez tenham sido destruídas porque os animais iam comer as árvores novas e tinham os elefantes andando por lá, toda essa coisa. Mas, se eu permanecesse no ashram em torno de nove a dez meses, eu conseguia claramente ver as nossas árvores, porque elas tinham folhas novas e frescas, como todos vocês, frescos, jovens, inexperientes, verdes. Simples assim. Elas tinham este tipo de verde, então eu consegui enxergar e as pessoas ficavam dizendo, essas coisas, eu não estou exagerando, estas coisas já foram ditas para mim. Sadguru, as árvores ainda não nasceram, não brotaram. Eu disse, elas estão a caminho, Shiva está enviando, elas estão vindo estão chegando. Estão vindo de Kailash? O Barry não sabe o que é uma árvore? Enfim, agora você pode ver, após um período de dois a três anos, as temperaturas no ashram mudaram significativamente nos verões. Hoje, peça para checarem isso. Na cidade de Coimbatore, ao meio-dia, qual é a temperatura? No ashram, qual é a temperatura? De maneira significativa e muito fácil, quase em toda a área, haverá no mínimo uma diferença de 4% e na sombra será de 6%. Simplesmente porque esta montanha não está irradiando,